O Atlético está muito próximo de anunciar a chegada de mais um reforço O clube encaminhou acerto com o zagueiro Bueno, de 24 anos E aguarda a conclusão da documentação e exames do atleta para sacramentar a contratação o defensor atua no Kashima Antlers, do Japão, e é uma indicação do técnico Jorge Sampaoli, que queria contar com o jogador quando ainda dirigia o Santos. Bueno é paulista de São Paulo, mas não chegou a atuar profissionalmente por nenhum clube brasileiro. O jogador se profissionalizou quando já estava no Japão. Em sua primeira passagem pelo Kashima, em 2016, Bueno conquistou os títulos da Liga Japonesa e da Copa do Imperador do Japão.